Clinômetro da bússola para que serve? Vamos lá, é, já falamos antes que uma bússola é um equipamento com múltiplos instrumentos, né? Então você encontra na bússola é, vários instrumentos embutidos, mais comumente você encontra um curvímetro, um escalímetro, lupa, é, além da própria bússola um esquadro e além desses outros esses instrumentos você também encontra um clinômetro e o que é um clinômetro um clinômetro é um instrumento para medir declinação né a inclinação e, e, e medir a uh, elevação né? ele serve para basicamente para essas duas funções e, e o que eu faço com isso com um clinômetro. Antes da gente falar sobre isso, não esquece de dar assinar o canal. Se você não for inscrito, dá um, um clica aí embaixo aí embaixo para assinar. E se você eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, então já clica no joinha aí. Tá bom? Vamos lá. Um clinômetro ele serve para medir a declinidade ou a inclinação do terreno. Em que momento que eu faço isso? Como você pode ver no exemplo da imagem, eu preciso da informação da declividade ou da declinação, por exemplo, para calcular um esforço físico do terreno, para escolher um caminho com uma menor declividade, menor inclinação, com menor resistência. No caso, em áreas nevadas, para escolher caminhos com menos é, probabilidade de avalanche, deslizamento de terra, né, é, deslizamento de neve, é, de rochas, né, é, então um clinômetro na bússola é, vai me ajudar para fazer a medição dessa declividade é, da inclinação do terreno e tomar essas decisões mas ele também vai servir para mim medir a altura de um objeto né? a altura de uma árvore a altura de um prédio a altura de um morro né e a elevação de um determinado terreno em que momento que isso vai ser importante para mim quando eu precisar é um caminho que eu escolher e eu precisar uh, calcular meu tempo de chegada naquele local, por exemplo, naquele morro eu ter uma ideia da elevação do ponto que eu estou ao ponto que eu vou chegar qual é o desnível desse terreno eu é tenho uma ideia do, meu, do tempo que eu vou levar para chegar então, por exemplo, se eu sei que uh, uh, um determinado terreno meu, meu deslocamento médio é de 200 metros por hora, 200 metros verticais. né e, e eu sei que a elevação de determinado terreno está em 600 metros. Eu consigo calcular ali pelo, pela bússola. Então, eu sei que aproximadamente vou levar 3 horas para chegar naquele meu objetivo. Né? Então... É importante e aí como é que como é que isso funciona? Vamos lá é, aproveitando para explicar que ele também serve para você fazer observação astronômica. Né? Lembrando que o, nos astros é, tanto para localizar estrelas quanto para localização de satélites, é, além de você precisar do, do, do, do ângulo é, é, horizontal, né? ou seja, do azimuth. Você precisa também do ângulo vertical, que é o zenith. Né? Então, é, com o clinômetro da bússola, você também consegue calcular o, o, a angulação vertical do corpo celeste que você está procurando. Né? Você sempre vem com a informação, ah, tal estrela é, estará no azimuth 290, é, no zenith 75. E aí você já sabe que vai com a bússola localizar o azimuth x e aí depois o ângulo y ok então mais uma função para para aplicação do clinômetro da bússola e aí como é que funciona então vamos pegar aqui essa essa bússola bacana que é uma bússola de geólogo essa bússola ela vem com esse clinômetro né o quilômetro o clinômetro dela já vem com marcações em graus e, e em porcentagem né? então conforme eu, eu, eu coloco o quilômetro o, o, o clinômetro já a, a, equilibrado verticalmente para o meu objetivo aí eu faço a mira do objetivo e conforme eu vou inclinando do meu ponto de vista aqui ao meu objetivo aqui na outra ponta eu observo quando eu paro de inclinar eu observo qual é o grau de inclinação ou qual é a porcentagem de inclinação. Então, essa bússola aqui ela já me dá a resposta uh, uh, de forma muito fácil. O né? que, que eu preciso saber para saber a, a altura ou a elevação? É, aqui eu já consigo a angulação do terreno, mas se eu precisar saber a, a altura, eu preciso saber pelo menos a distância até esse ponto. Né? E aí a distância eu consigo... É, na carta consigo é, no gps consigo uma estimativa visual né aplicando algumas regras de uh, triangulação trigonometria então eu consigo se eu sei a distância eu consigo saber a altura como e aí você vai aplicar aquela regrinha né você vai pegar a distância multiplicar é, vai medir a angulação né uma vez que você tenha a, a, a angulação em graus você consegue identificar a, a no caso dessa bússola a angulação em porcentagem e aí você faz a a multiplicação no caso aqui ela tem uma tabelinha aqui atrás que quando eu encontro o ângulo de, de, de inclinação é só seguir essa tabelinha atrás da bússola e aí eu encontro a porcentagem e aí no caso no exemplo acima eu já sei a distância que é quatro mil metros eu vou multiplicar por 25% que é o número que eu encontrei na tabelinha então no exemplo acima eu encontrei um ângulo de 14 graus procuro 14 graus na tabelinha na coluna de, de, de declinação ele vai me dar o valor de 25% correspondente a essas 14, então eu vou multiplicar essa distância que eu tenho que conhecer antes por 25, vou dividir por 100 e eu nesse exemplo já encontro a, a elevação. No caso do exemplo são mil metros, né? mas eu posso ter uma outra bússola mais comum no alpinismo, por exemplo onde costumo levar é, bússolas com clinômetro, que é muito mais comum. E essa aqui é um pouco mais simples, já não é de geólogo, já é mais para atividades outdoors. Mas o princípio é o mesmo. Você note que dentro dela, ela tem um, um clinômetro, que é um pêndulo. E aí ele vai pendulando por sobre a, a escala, a escala graduada. E aí para usar como clinômetro, eu preciso colocar... Se eu for olhar aqui e colocar, é, olhar desse lado e colocar essa ponta no meu alvo, né? Eu vou observar por aqui e colocar o alvo aqui. Então eu vou alinhar leste, né? Oeste com leste com, com oeste, colocar o norte para baixo para zerar. Que aí tem lembra que o norte começa a, a, é o zero grau, né? 0, 20, 40, 60. Ou seja. É onde eu vou pendular, é onde eu vou angular a bússola. E aí eu faço a mira. Aqui é o zero, tá vendo? Aqui no plano está zerado, e aí conforme eu vou inclinando a bússola, o pêndulo aqui embaixo ele vai descendo e vai marcando, é, vai me dando o seu correspondente, de acordo com a sua posição. Né? Então 90 graus, 45 graus, 0 graus, né? e aí eu vou pegar essa essa medida ah, ele me correspondeu aqui 40 graus de, de inclinação eu vou virar a bússola, vou olhar a tabelinha atrás, ah, 40 graus de inclinação corresponde a 83% de inclinação aí eu aplico aquela regra eu já tenho que saber a distância né, que me separa entre o ponto que eu estou e o ponto que eu quero uh, chegar que eu estou medindo a, a, a a elevação e aí nesse caso o mesmo exemplo eu já sei que são 4 mil metros aproximadamente então eu vou multiplicar 4000 dividido por 100 né, vezes 25% perdão que eu vou aplicar a mesma regra que dos 14 dos 14 graus então aqui eu tenho na, na, na minha tabelinha o valor mais próximo é 15 graus e 15 graus me dá 26% eu sei que cada grau corresponde, é, me dá uma diferença de 1.7%. Diminuo 1.7% desses 26 para chegar a 14, conforme o exemplo. E aí eu vou ter mais ou menos 25% de, uh, de porcentagem. Né? E aí no, eu sigo o exemplo. 4.000 metros vezes, é, dividido por 100 vezes 25%. Eu vou chegar ao valor de mais ou menos 1.000 metros de elevação com essa bússola ou é, se eu precisar é, encontrar só a inclinação né aonde é, bateu o meu meu o pêndulo eu não preciso nem fazer cálculo automaticamente ele já me dá a inclinação aproximada então 15 graus inclinação de 26 40 graus né? Inclinação de 89%, 45 graus, inclinação de 100%, 10 graus, inclinação de 17%. E aí, para chegar nos valores intermediários, eu somo ou subtraio é, 1,7% a cada grau. Bem simples utilizar essa bússola tanto para medir a angulação do terreno, né? a declividade do terreno, quanto para medir a altura de algum objeto ou a elevação de algum objeto eu poderia aplicar a mesma regra por uma árvore por um prédio e aí eu tenho essa bússola chingling aonde ela tem um pêndulo para que eu possa utilizar como clinômetro né aí a regra é a mesma coloco o norte zero norte aqui para baixo de forma que o oeste eh, que o leste o oeste estejam alinhados é? eu tenho essa é, estejam aprumados com a bússola né? de forma que se eu colocar no plano ele me dá o valor zero mas conforme eu for inclinando a bússola ele vai me fornecendo um valor de 0 a 90 Nessa escala dessa bússola Shingling ele está me usando, me dando o. Uh, utilizando o clinômetro na mesma escala da declinação magnética. Então ele aproveita de 0 a 90 para o oeste ou de 0 a 90 para o leste. E essa mesma escala que eu também uso para a declinação magnética, ele também utiliza para que eu possa utilizar como clinômetro. Uma vez que eu encontro a angulação, e aí que é o. É um pouquinho mais complicado nessa bússola Ela não tem uma tabelinha de conversão né? Mas ela me dá o ângulo de inclinação Aí vai ser necessário eu ter essa tabela aí Que você está vendo Que é a tabela de correspondência Entre graus né? E, e porcentagem Então 10% é, é, 10 graus corresponde a 17%, 17 de inclinação 45 graus corresponde a 100% E etc e aí, com uma bússola dessa, eu teria que eu decorar a, a tabela, né? Ou andar com uma colinha, andar com a tabelinha pendurada na bússola aqui. O que já não acontece com esse tipo de bússola, que já vem a, a tabelinha, né? Ou esse tipo de bússola que também já vem a tabela gravada no corpo da bússola. Ah, mas e se eu não tiver é, uma bússola? Você pode adquirir só um clinômetro. Você pode fazer um clinômetro caseiro com o seu esquadro. Você pode comprar um, um clinômetro comum. Você pode comprar só um, um, quilômetro, um clinômetro separado da bússola. Né? É, você pode usar o método escoteiro. Onde a gente usava a mão aberta paralela ao, so ao solo como... Clinômetro é uma medida aproximada e vai te ajudar. Ou você pode imprimir uma uma escala de declividade numa folha de papel a partir do seu esquadro e você usar um terreno para transferir isso para o terreno, aonde você coloca a, a sua escala é, na mão e deixa ela paralela ao solo e compara a angulação do terreno com a. Com com a angulação mais próxima correspondente ao terreno que você encontra na folha. Aí você já encontra a porcentagem e já pode utilizar ah, os cálculos de divisão e multiplicação para encontrar a altura de um determinado objeto ou ela sozinha já te dá a inclinação do terreno. É isso. Até o próximo.